Lembrando o seguinte, que a gente viu até então a trigonometria no triângulo retângulo. Tá? Então nós vimos que existe em relação entre seno, cosseno e tangente quando relacionamos lados de um triângulo, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa dá uma constante que para aquela inclinação daquele triângulo, ela é sempre constante. É sempre a mesma, então não importa se o triângulo é maior, mas se ele tem aquela mesma inclinação, o seu cateto oposto dividido pela hipotenusa vai dar sempre o mesmo valor, ou seja, uma constante. E assim existe a relação cosseno, que relaciona aí o cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, além de ter várias outras que a gente consegue relacionar, mas a gente não chegou nesse ponto ainda. E a partir daí eu estou indo para o que a gente chama de ciclo trigonométrico. Tá? E, então, é interessante a gente entender algumas coisas sobre graus, inclinação, tamanho, para depois entrar na relação seno, cosseno e tangente. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Vou comentar bem rapidinho, né? para quem não teve acesso ainda. E, começando a falar sobre arcos de circunferência. A circunferência, vocês têm ideia do que seja, né? Então, é esse conjunto de pontos que estão equidistantes de um mesmo ponto central, que é o centro da circunferência, e tudo isso aqui é uma circunferência. Agora, quando eu estou me referindo apenas a um trecho dela, um trecho dela, nós formamos um arco de circunferência. Veja que aqui eu tenho uma circunferência de centro O, A e B, elas dividem essa circunferência, se eu for chamar, posso chamar aqui de lado verde ou azul, sei lá, o um lado azul e o lado vermelho, são dois arcos na verdade. Aí eu tenho um arco, o arco AB que passa por P', vai ser esse arco maior, e tem um arco AB que passa por P, são arcos diferentes, que contém P ou que contém P', nesses dois casos. Então, são arcos uh, diferentes. Então, cada um desses arcos é um arco da circunferência, tá? Ou apenas arco, e é, é o suficiente. Medida angular. Bom, como que nós medimos um ângulo? A medida angular AOB, AOB deste, então, eu estou me referindo uh, a este arco aqui, é igual à medida angular do arco AB. Tá? Então, sempre que nos referimos à medida de um arco, vamos considerar sua medida angular e usar como unidades a medida o grau ou o radiano. Eu sei que o grau é muito comum para vocês. O grau é bastante comum, porém o radiano não é tão utilizado... Mas a gente vai utilizar bastante ele aqui, mas na prática a gente não vê tanto o radiano sendo utilizado. Geralmente o grau. A gente vai conhecer bastante ele aqui. Podemos ter uma medida linear de um arco também. O que é essa medida linear? Imagina quando eu pego este arco aqui, desenrolo esse comprimento aqui. Veja que o arco agora, a medida linear não é necessariamente a abertura. Quando eu falo em a medida do arco apenas é a abertura. Agora, quando eu estiver me referindo a essa medida linear aqui, a esse trecho da circunferência, se eu desenrolo ele aqui, por exemplo, estico e meço o comprimento, nós vamos chamar de comprimento do arco. Tá? Nesse caso não é medida do arco, é o comprimento de um arco. E aí eu estou me referindo a este comprimento aqui e naturalmente quando a gente quer medir uma coisa linear, nós vamos usar as unidades padrões, que é o metro, centímetro, milímetro e assim por diante. Então quando estiver me referindo a esse comprimento do arco, aí vai ser uma medida linear. Agora sobre o radiano, afinal o que é o radiano? O radiano nada mais é do que... Uh, um, aliás, um radiano é aquele que tem comprimento igual ao raio da circunferência. Então veja que o radiano é uma medida relativa. Tá? Ela é uma medida relativa. Eu não posso dizer um, um radiano equivale a tantos centímetros. Depende. Tal circunferência de raio tal, ela equivale a tanto. Por exemplo se essa, ela equivale, um radiano equivale exatamente à medida do raio da circunferência que a contém. Se eu estou me referindo a uma circunferência de raio 5, por exemplo, um radiano nessa circunferência possui 5 centímetros de comprimento. Tá? Se for uma circunferência de raio 3, um radiano equivale a 3 centímetros de comprimento. Vai depender da circunferência específica, certo? Nós temos aqui que o ângulo alfa aqui é obtido dividindo, então, a circunferência, o comprimento da circunferência pelo raio. Então, quando este é igual a esse, nós temos um radiano. Agora, se eu tenho um pouco mais aqui, eu vou ter um vírgula tantos radiano, dois vírgula tantos radiano, certo? Até um limite, que nós vamos ver qual é a sequência. Ah... Uh um pouco mais sobre radiano, que é uma desconfigurada, para arcos determinados por um mesmo ângulo central, a razão entre os comprimentos do arco e o raio da circunferência, que o contém, também é constante e representa a medida do ângulo alfa. A medida alfa do ângulo. Então veja que aqui eu tenho circunferências... Veja que o ângulo alfa é igual, aqui para amarelo, Aqui para azul e aqui para verde. É o mesmo ângulo. Então, significa que se eu dividir esse comprimento amarelo por esse raio amarelo aqui, que é até aqui onde vai, vai dar, em radiano, um valor. Da mesma forma, dividindo o azul aqui, o comprimento azul, pelo raio referente a este, como é a mesma abertura, podem ter certeza que vai ser constante por isso que ela é uma medida relativa também. Ainda, mais, ainda sobre radiando, uma circunferência média de 360 graus. Aí pode ser essa pergunta, mas quanto que é uma, quanto que é irradiando uma circunferência inteira? Bom, essa medida também pode ser dada em radiando. Como? Bom, se em esse, essa medida é o comprimento da circunferência dividido pelo raio, então... Quando dividirmos, ah, lembram da fórmula do comprimento de uma circunferência? É 2πr, correto? Então, 2πr dividindo pelo raio, podemos simplificar aqui. Logo, o comprimento de uma circunferência, é o, a medida de uma circunferência inteira, irradiando, é 2π. Tá? Essa vai ser o nosso, a nossa medida da circunferência toda. Então, quando eu estiver me referindo a uma volta inteira, é 360 graus ou 2π, beleza? Então, logo, a medida da circunferência em radiano é 2π rad. Sempre vai ter o rad no final, ok? Aqui algumas relações interessantes, tá? Ou seja, vamos fazer a... a porque se, então, para toda medida em graus, eu tenho uma equivalente em radiano, certo? Então, 45 graus... 45 graus vai ser pi quartos, depois eu vou mostrar como a gente chegar a algumas delas. 90 graus é pi meios, 135 graus é 3π sobre 4 e 180 graus é π. Isso tudo a gente consegue encontrar por uma regra de três simples, certo? Ou seja, uh, não sei se eu consigo rabiscar aqui, não, aqui eu acho que eu não vou conseguir. Depois eu, eu mostro para vocês na outra, quando eu abri o quadrinho branco ali, porque eu faço uma proporção. Ou seja, eu sei que 360 graus equivale a 2π. Ah, 45 graus a x. Faz meios por extremos e vocês vão chegar na conclusão em cada um destes. Então, o principal é decorar aqui, para aplicar a regra de 3 Até eu prefiro não usar 2π equivale a 360, mas π equivale a 180, não é isso? Metade da circunferência, metade de 2π é π, então fica mais simplificado na hora de fazer a manipulação. Usa π equivale a 180, 35 graus equivale a x, por exemplo. Tá? É uma possibilidade. Então, vamos a algumas definições aqui, para ter bem claro. Então, o ciclo trigonométrico, o que é o ciclo trigonométrico? Já no próximo vai ter um desenho, tá? Tem centro na origem, O, de coordenada zero e zero. Então, imagine o, o plano cartesiano lá na origem, zero e zero é a origem do sistema todo. E o raio de uma unidade. Por que, que a gente define por uma unidade? Isso vai ser muito conveniente depois para fazer alguns cálculos, tá? É importantíssimo que o ciclo trigonométrico nós consideremos. Uh, um raio, uma circunferência de raio 1. No ciclo trigonométrico, o ponto A10, depois eu mostro também ali na sequência, é a origem de todos os arcos, isto é, o ponto a partir do qual percorremos a circunferência até o ponto P para determinar um arco AP. P é a extremidade do arco, agora que vocês entendem melhor. Então vejo aqui o plano cartesiano, o ciclo trigonométrico, vejo que ele tem raio 1, então até aqui mede 1, um aqui, menos 1 um e menos 1, um, já que a origem está aqui. O, o, a origem do arco, ele começa a ser contado aqui, ó, no ponto 1 um e 0. É a partir daqui que começa a valer. Aqui o arco mede 0. À medida que eu vou aumentando ele, até eu chegar aqui no ponto P, aqui o P é a extremidade, né e aqui é o início. Então, aqui vai determinar... Isso aqui é só um exemplo, tá? vai determinar um arco de A até P. Tá? Uh, importante que essa medida, é aqui que eu tenho uma coisa para corrigir, está invertido ali. É, essa medida do arco AP não é menor ou igual a zero radiando e maior que 2π, é o contrário. Ela é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. Então, esse, esse arco ele vai ser menor que zero, acho que eu não sei, ele vai ser menor que zero. Que coisa. Maior que zero e menor que 2π. Assim como vai ser, da mesma forma, em graus, maior que zero e menor que 360. Tá? Okay? Existe uh, volta maior do que uma volta. Tá? Mas é outro, para outro momento que a gente vai estudar. Para trazer para a primeira volta: Sentidos. Aqui o sentido, o anti-horário, nós vamos tomar como sendo positivo, ou seja, ele vai nascer aqui e vai aumentando para cá. Nesse sentido, ela vai dar um arco positivo, nesse caso 60 graus. Agora, se eu começar a girar para esse lado e parar aqui, eu vou ter andado menos 300 graus. No sentido horário, seria menos 300 graus, no sentido anti-horário, 60, lógico. E os 60 mais os 300 em módulo vai dar os 360 graus da volta toda. Ok? Estamos quase terminando. O eixo das abscissas aqui e o eixo das ordenadas. Então, aqui, BB' do plano, divide um ciclo trigonométrico em quatro quadrantes. Como aqui inicia o ciclo, então, naturalmente... Este vai ser o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto nesta ordem, tá? Isso tudo por definição. Ah, por que, que é assim? Não, porque te precisa se estabelecer uma regra geral e aí a partir daí a gente desenvolve os conceitos, mas isso é tudo definição, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e, qu e quarto quadrante. E aí, para terminar, a gente vai falar sobre simetrias. Por que, que isso vai ser muito importante? A simetria é fundamental porque nós vamos ver depois, lá, já logo na sequência, que o seno de um ângulo pode ser igual. Ou seja, eu tenho em um quadrante vários arcos, né, que variam de 0 a 90, e depois eu, sabendo o seno, cosseno ou tangente desses arcos aqui, desses ângulos. Não importa em qual quadrante esteja, eu tenho o trabalho de decorar os arcos, os ângulos notáveis deste primeiro quadrante, porque nos outros, se eu tiver um simétrico e conseguir trazer para o primeiro quadrante, eu não preciso saber quanto que é um seno de um valor, por exemplo, maior do que 90. Basta eu saber trazer para o primeiro quadrante e encontrar o seu simétrico. Tá? Então, como é que faz para a gente encontrar simetrias? Veja o seguinte... Eu tenho aqui eu, o. Eu vou comparar todos com o P, tá? Esse P', ele é simétrico a P em relação ao eixo das abscissas. Aqui, ó. Imagina, ele tem essa mesma inclinação aqui, ele vai ter aqui. Como que nós descobrimos? Ele, ele vai ser, então, na verdade, 180 graus menos essa diferença aqui, né? Ou seja, eu tenho que descontar. Para saber quanto que é esse ângulo aqui, basta descontar o ângulo alfa de 180. Agora, se for em relação à origem, é P e P', P duas linhas, aliás. Como que eu sei se ele, esse é simétrico a esse? Como que eu sei essa inclinação aqui? Esse caminho todo aqui. Da, da origem até chegar aqui é 180 graus, que é isso aqui, mais esse ângulo aqui. Só que esse ângulo é igual a esse. Então, é 180 mais o alfa. Então, se eu quiser achar o simétrico de P lá no terceiro quadrante, é 180 mais alfa. Ou se for o contrário, né? Eu estou eu com um ângulo aqui, quero achar lá no primeiro quadrante, então eu faço esse ângulo total menos 180, eu sei que vai sobrar, é o próprio alfa. E, por fim a simetria em relação ao eixo das abscissas aqui o P e P três linhas aqui já vai ser todo esse caminho teria que ser percorrido ó, até chegar aqui ou seja é 360 graus porque esse ângulo aqui é igual a esse então vai ser 360 graus menos só descontando essa abertura que é igual a essa menos alfa então 180 menos alfa 180 mais alfa e 360 Menos alfa. Olhando para o desenho, a gente consegue chegar nesses valores aqui. Mas isso dá para a gente depois... Depois a gente vai trabalhar um pouco mais sobre transferir para o primeiro quadrante. tá? Então, vou encerrar aqui a apresentação. E aí eu vou para um pouquinho de prática. Vou fazer uns exemplos. Depois eu mostro mais uma, uma, uma atividade um pouco dinâmica ali. O Artemis só mandou mensagem, chegou um pouquinho depois. Não te preocupa que eu estou gravando. Depois eu vou postar lá no, no grupo. Vai ficar essa noção teórica, vai ficar completa. Tá bom? Então, eu vou parar de apresentar aqui. E novamente, volto a apresentar. Agora eu vou para o meu quadro. Branco. Aqui. E aí eu vou fazer algumas aplicações... Algumas aplicações deste, tá bom? Só me ajeitar aqui. Então eu coloquei algumas questões que envolvem de forma geral situações que a gente vai precisar ali. Para vocês entenderem mais ou menos como é que é a sistemática. Não é complicada, mas é preciso bastante um pouquinho de concentração, tá? Em primeiro lugar, vamos verificar quanto mede em grau um arco de π sextos radianos, sabendo que π é 180 graus, a gente simplesmente vai fazer a substituição. Tá? Isso aqui é uma situação. Eu tenho o arco em radiano. Aqui. O valor em radiano, então, é π sextos. Rad. Poderia usar a regra de 3? Poderia, só que esse processo de radiano para grau é muito simplificado. Então, sabendo que pi radiando é igual a 180 graus, então basta fazer a substituição 180 graus, dividido por 6, e aí simplificando, divide 180 por 6, dá 30 graus. Complicado? Não, né? Bem tranquilo. Então, esse processo, quando eu tiver uma medida no arco em radiando e quiser saber em graus, é só fazer esse processinho. Ah, mas e o contrário? E se eu tiver em graus e quiser transferir para radiano? Aí eu recomendo fazer essa noção de proporção. Eu quero saber quantos, quanto em radiano equivale 200 graus. 200 graus equivale quanto em radiano? Ah, mas eu sei que 180 é π. É isso? Então, regrinha de três neles. Então, vamos lá. Podemos. Bom, de cara eu vou fazer isso aqui, ó, tá? 20 e 18. Então, vai ficar 18x igual a 20 π. E aí, dividindo tudo por 18, vai ficar 20π 18 avos. E aí podemos simplificar aqui, né? Podemos fazer por. dividindo por 2. Vai ficar então 10π sobre 9. Então, radianos. Eu vejo aqui, 200 graus equivale a 10 pi nonos radiano. Sempre coloco o radiano aqui no final, para saber que está sendo essa unidade. Ok? Então, quando for de radiano para π, substitui o valor de π por 180 e está feito. Só simplifica e tem a resposta em graus. Agora, quando for o contrário... Faz a regrinha de 3, mas associa a π. Eu poderia usar 360, é, é 2π? Sim. Eu, só que eu ia ter que trabalhar com um número maior aqui. Eu acho desnecessário. Eu prefiro assim. Outra aplicação para calcular o comprimento do arco AB de 45 graus de uma circunferência de 8 centímetros de raio. A gente vai usar muito a noção de proporção também. tá? Vamos lá. Uh, nós sabemos o comprimento de uma circunferência completa, não é? A circunferência completa, nós calculamos o comprimento da circunferência toda usando a formulazinha 2πr. Esse vai me dar... Então, 2πr é o comprimento da circunferência toda, ou seja, de 360 graus. Ah, 45 graus vai ter um comprimento X. Tudo por, por proporção. Aí, então, já que essa circunferência em questão tem raio 8, então, vamos só ajustar aqui, então, 2 vezes 8, 16π. Esse grau vai ser, podemos simplificar aqui, tá? Vai ficar 16π vezes 45, Igual a 360x. Ou, esse ângulo vai ser, então, 16π vezes 45, eu, vou, eu bom, vou deixar assim, sobre 360. Em resumo, eu vou fazer o comprimento da circunferência, né, 2πr, multiplicado pela razão do que eu quero em relação ao total. Porque 45, 360, se não me engano, é, é um oitavo. Ou 45 graus representa um oitavo da circunferência. Então, da mesma forma, eu posso fazer. Se eu simplificar aqui, provavelmente vai dar um oitavo. Tá? Uh, então, eu podia já deixar... 2π vezes 8, né? Ah, olha que eu posso simplificar. Se eu não tivesse nem multiplicado, eu já poderia simplificar aqui o 8 com 8. Então, ficou 2π. 2π, como eu quero um comprimento, então nós vamos... Uh, nós vamos substituir o valor de π pelo que nós temos de aproximação, né? Nós sabemos que o valor de π... Veja que eu não estou trabalhando em graus. Isso é bem importante, eu não estou trabalhando em graus, então eu não vou substituir por 180 graus. O pi, a medida do π, de forma linear, ele equivale a aproximadamente 3,14, tá? Ela é uma, um número irracional, não tem fim aqui. Mas para fins de cálculo nós vamos utilizar 3,14. E aí sim, então, esse comprimento do arco vai ser então 2 vezes 3,14, então 6,28 centímetros, porque foi dado aqui em centímetros, então medida linear isso, ok? Eu fiz aqui mais cálculo do que deveria, tá? só para tentar ilustrar, mas basicamente essa estrutura aqui já ia ser o suficiente para mim chegar no 6,28. Lembrando que quando eu vou calcular, então, a medida linear, eu vou substituir o π por 13,14, ou o valor que o problema atribuir. Se eu quiser uma precisão maior, eu vou usar mais, mais casas. Agora, quando eu estiver trabalhando em graus, o π equivale a 180. Entendido? Só cuidado para não cometer esse, essa, fazer essa confusãozinha. Para determinar a medida x em grau e em radiano, de um ângulo correspondente a um arco com aproximadamente 12,56 centímetros de comprimento em uma circunferência de 12 centímetros de raio. Olha só, agora eu quero o processo inverso. Quero que numa circunferência de 12 centímetros de raio, um arco de 12,56 centímetros equivale a quanto em grau e radiano? Lembram da fórmula da medida do da medida do arco? O arco AP, por exemplo, é dada por, pelo comprimento dividido pelo raio. Certo? Então, vamos lá. O comprimento, não o comprimento da circunferência, o comprimento do arco. Então, o, o arco tem aproximadamente, aproximadamente 12,56 centímetros e o raio da circunferência 12 então veja que vai ter 1, alguma coisa uh, vai ter 1, alguma coisa radianos vai ser um pouco veja que esse comprimento desse arco é um pouquinho maior do que o raio então ele tem 1, alguma coisa de raio bom vamos lá então dividindo aqui direto 1,05 radianos. Tá? Agora, para saber em graus, o que, que nós vamos fazer? A gente vai... Como o problema pede em, em grau e radiano, então calculando em grau. Agora a gente vai usar uma regra de 3. Eu sei que π equivale a 180. 1,05 Vai ter x graus. Aqui, para mim ter compatível, eu vou, ao invés de usar π, eu vou usar 3,14, tá? porque isso aqui é linear. Então, multiplicando meios por extremos, vai dar 3,14x. quiser já com a calculadora em mãos aí. Dividindo 180 por 1,05 ou 180 dividido por 3,14 vezes 1,05 vai ser bem uma aproximação dá 54,51 colocar 54,6 graus aproximadamente tá agora eu estou bem aproximado entendido então, essa relação é uma que a gente vai utilizar, além da proporçãozinha, né? É de saber que essa medida do arco é o comprimento da circun... do arco dividido pelo raio. E daí a gente faz o processo inverso. Beleza? Nós temos mais um aqui. Tá. E aqui tem uns de sobre simetria. Determinar a medida dos arcos... Simétricos ao arco de pissextos, uh, pissextos radiantes, em relação ao eixo das ordenadas e das abscissas, em relação à origem. Bom, vamos lá. Aqui eu já coloquei uma colinha, só para vocês enxergarem, porque graficamente é melhor de enxergar. Então, eu tenho, eu foi dado este aqui, eu quero saber os outros em relação ao eixo das ordenadas. Ou seja, quanto que vale esse arco aqui? Eu tenho, vou colocar em laranja também, eu tenho esse aqui, que vale pi sextos, e eu quero saber quanto que vale esse, sabendo que ele é simétrico no eixo das ordenadas. Bom, então, veja que ele, isso tudo aqui inteiro mede 180 Então, só esse trechinho aqui vai ser 180 menos isso aqui. Só que isso é igual a isso, não é? Então, 180 menos pi sextos. Vou voltar para limpar um pouquinho. Esse vai continuar sendo assim. Ou seja, em, rela em relação às ordenadas, ao eixo das ordenadas, nós vamos ter 180 ah, como está em radiano, né? Então não é, não é 180, é π. Até aqui eu tenho π. 180. Ou π radianos. Então, π menos π sextos. Vai ficar aqui. Uh, 6 sobre 6π, né? Então, vai dar os 5 sextos. Ou 5π sextos. Tá? Ah, vamos achar então o. A simetria em relação à origem. Essa simetria aqui que eu estou apontando agora, esse vermelhinho, é em relação à origem. tá? Veja que ele segue reto aqui. Então, neste caso, nós temos... Uh, vamos ter 180 graus mais esse tantinho aqui. Esse tantinho é igual a esse. Tá, por opostos pelo mesmo vértice. Tá. Então, neste caso, vou colocar aqui a origem, em relação à origem, vai ser, então, o 180, que é π, mais o ângulo dado, que é π sextos. E aí vai dar os 7π sextos. E, por fim, em relação ao eixo das abscissas, ó, a simetria está aqui, Vou limpar um pouquinho essas coisaradas. Então, em relação ao eixo das abscissas, é esse ângulo aqui todo, essa volta, é quase uma volta inteira. Ah, ele... Aí, melhor. É quase uma volta inteira. Ou seja, a volta inteira é 2π. E eu desconto esse tantinho aqui. Só que essa abertura é simétrica aqui, ó. é Essas aberturas são simétricas. E, então, tem que descontar o pi sextos. E aí, claro, vai ficar 12 menos pi, 11, pi sextos. Em resumo, tá? Em resumo, para encontrar os seus... Uh, simétricos, a cada, por exemplo, as ordenadas, eu vou fazer 180 menos o ângulo, ou pi menos o ângulo, em relação à origem, é o que vai estar nesse quadrante aqui, é o pi mais o ângulo, ou 180 mais o ângulo, se for dado, eu estou trabalhando pi, porque irradiando porque foi dado em se fosse dado em graus, eu ia usar 180, 180, tá? e aqui, 2π ou 360, menos o valor do, do ângulo. Beleza?